Olá, sou Daniela Zanini, integro o Conselho Federal de Psicologia e atuo como professora da Pontifícia Universidade Católica de Goiás e psicóloga clínica e da saúde, com ênfase em avaliação psicológica. Toda psicologia nos interessa.